3.500 anos atrás, Deus nos deu os 10 mandamentos. Com o tempo, a maioria foi esquecida. Vale a pena lembrar... Distribuição DV Filmes. Eu sou versão brasileira Duplamix Rio. Hoje eu ganhei 1,78 bilhão de dólares. Bilhão com B. E como é. se sente? Eu não sinto nada. E você se pergunta por que não é. De pâncreas metastático, você vai morrer. Não, o resultado é conclusivo: não há uma cura. Não terás outros deuses diante de mim. Você precisa aceitar isso. Eu não posso, Angélica. Só há um deus e não é você. Olá, Angélica. Oi, Lance. Fez falta no funeral. Eu espero que esteja frio lá. Ele era seu pai também. Não seja condescendente. Ela me chamou aqui só para conversar. O que quer? Eu estou morrendo. Vou ficar do lado do papai bem aqui. A menos que eu faça alguma coisa. Tem uma brecha no testamento do papai. Estabelece que, se eu morrer antes dos 40, você se torna o único herdeiro de toda a fortuna. Eu estou com 39. Tenho uma proposta para você. Estou ouvindo. Me ajude a sobreviver a esse câncer. E eu te dou toda a fortuna do papai. Menos, é claro, que eu precisar para me sustentar por 500 anos ou até encontrarei a cura. O que vier primeiro. Como? Se chama criogenia. Vai se congelar. É louca. Ninguém nunca foi congelado e conseguiu voltar à vida. Não é ilegal. Então ninguém fala sobre isso. Mas tem um homem que chegou bem perto. Perto? Quanto? Tão perto que estamos tendo essa conversa. Ele está dentro? Vai estar. Então, estamos combinados? Por quê? Você tem 39. Vou herdar tudo de qualquer jeito. Escuta aqui, maninho. Isso não é uma negociação. Se eu tiver que me amarrar em uma máquina de congelar até fazer 50 anos só para ter certeza que não vai receber o dinheiro, então eu vou. Não importa a dor que eu estiver sentindo. Você está dentro. Chama seu cientista. Você vai receber um milhão de dólares pelo procedimento. E 500 mil por cada ano que eu sobreviver pelo resto da sua vida. E eu vou, é claro, pagar por qualquer gasto necessário para o procedimento. Congelar um ser humano vivo é ilegal. <risos> Qual é, doutor? Quem quer enganar? Você congelou aquelas células humanas por um motivo. Porque sabia que daria certo. Agora alguém vai entrar na história como a pessoa que descobriu o segredo da vida eterna. E essa pessoa pode ser você. O processo é experimental. Eu tenho que dizer que as chances de sobreviver ao congelamento são de 50% em condições perfeitas. E por causa da saúde... Minhas chances de sobreviver ao câncer sem o congelamento, doutor, são zero. Lidar com a nossa mortalidade é uma coisa difícil, senhorita. Nós morremos. Não podemos controlar quando ou como, mas... um dia a morte chega para todos. Quem disse isso? Exatamente. Essa... É uma pergunta inapropriada para o médico. Eu ficaria feliz em recomendar um, um terapeuta do mercado, mas... por que não pensa em aconselhamento espiritual? Tá Deus! Quer que eu converse com Deus sobre isso? Devo me entregar nas mãos dele? Senhorita Vita... Eu não posso ajudar. Desculpe. Temia que fosse dizer isso. Acho que não preciso dizer que fotos são essas. Acho que já sabe. <risos> eu não sou um monstro, Dr. Hortus. Mas eu vou fazer absolutamente tudo o que eu tiver que fazer para salvar a minha vida. Assine os papéis. Quando fazemos o papel de Deus, fugimos da verdade. E a verdade é... Algumas coisas são maiores do que você por um motivo. Não mexa com o que você não entende. A funcionária Angélica Vita foi dada como desaparecida. De acordo com uma fonte próxima à tela, não se tem notícias da Socialite há mais de duas semanas. O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que uma investigação sobre o desaparecimento da senhorita Vita está em andamento. Aaron Rosdale. Até que enfim, eu estava a ponto de chamar a polícia. Eu fui tomar café da manhã em Sherman Walks. Hum, que coisa boa. É, pode agradecer meu pai por isso. Então, você ainda trabalha aqui, né? Porque o depoimento do caso Thompson tem que ser preenchido e eu não sou advogada, então eu quero. Falando nisso, eu tenho uma surpresinha para você. Hum, um novo trabalho? É, é. Muito engraçado. Eu já tô indo. Só mais uma parada. Obrigado por vir. Eu te ofereceria um, mas nós dois sabemos que é perda de tempo. Quanto tempo vai continuar fazendo isso? Ah, o tempo que for preciso. Deu, me dá mais um. Não, não, ele já parou. Ele já parou. Então. Eu soube que pegou o caso da Angélica Vita. É. É. É bem importante. Sabe, um amigo meu me apresentou o irmão dela, Lance. O irmão da Angélica Vita. E são pessoas ruins, tá bom? Eles são pessoas ruins. Olha, eu não pedi a sua opinião. Tá bom. Ele assumiu uma empresa de água mineral e eles não conseguiam vender água nem no Saara. Logo depois dele se envolver, as ações dobraram... E ele ainda nem tinha lançado o produto. Quer dizer, se ele pode fazer isso com água, com certeza pode ajudar o Will. Trevor. O Will está morto. Mas a música dele não está. Falando nisso, hoje faz seis meses que o Will morreu. Olha, no meu trabalho... eu vejo muita tragédia. Eu vejo coisas muito ruins. E meu trabalho é descobrir de quem é a culpa. E fazer com que pague, esse é o meu trabalho, e eu sou muito bom nisso. Agora me escuta. Olha, o que aconteceu comigo foi um acidente. Não foi sua culpa. Qual é a cara? Aí, está tudo bem. Está tudo bem. Eu vou te levar para casa. Qual é o nome da empresa de água mineral? Falando no diogo... Água Deus. Nós temos... De graça, lembre-se... O aval... Da maior... Celebridade do mundo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome desse cara é super famoso. Uma figura... Que nunca vai estar envolvida no escândalo. Sua reputação é perfeita. Quer dizer, o que a competição vai fazer? Reclamar da água com aquele que a criou? Não dá! Aqui está a marca. Água, Deus. Refrescância perfeita. Daquele que inventou a perfeição. O que você acha, Gordon? Estou curioso. O que disse para Angélica antes dela ser congelada? Estou interessado em discutir minha consciência. Tá bom. Quero discutir o quê? Água. Ah... Quer que eu diga para você que não tem problema é usar Deus? Para vender água de torneira. Eu acho que ele não liga. Você ligaria? Depende de quanto seria meu lucro. Pensei que me conhecesse melhor. Oh, cuidado, olha a cabeça! Eu espero que venda muito disso, porque eu não sou barato. Desde que advogue melhor do que joga golfe. Eu sei que você é o melhor. É por isso que eu vou pagar o que for preciso para vencer. Assim que se fala. Leu o testamento? Se eu li o testamento? Vai a silco, buraco, Aquela 20. sua irmã, ela não ajuda ninguém, né? Não me importa o que ela disse. O testamento do seu pai não vai ser um problema, está bem claro? O patrimônio dele foi todo para sua irmã e não para você. Se ela morrer antes dos 40 anos, você se torna o único herdeiro. Perfeito. Ela está com 39 anos. Ah. Pois é, mas ela... não está morta, Lance. Ninguém vai encontrá-la. Pode ser. Mas só está desaparecida. Ninguém vai vê-la durante 500 anos. O que mais querem? O que mais querem? Você me perguntou isso? Eles querem um corpo, é isso que querem estamos falando de Angélica Vita. O desaparecimento dela é o mais importante desde quem? Howard Hughes? As pessoas vão querer respostas. E depois de dar uma olhada no testamento... você vai ser o suspeito número um, meu amigo. E isso não é bom. Boa tarde, Jake Russell, Polícia de Los Angeles. Departamento de Polícia de Los Angeles. Tenente Everett, Divisão de Homicídios. Você tem 90 segundos. Não sente. Está perdendo tempo. Tem 83 segundos. Angélica Vita desapareceu e não tivemos notícias. Eu tenho TV. Conte outra coisa. Antes de desaparecer, ela ligou várias vezes para o Dr. Richard Ortus. Ela tinha câncer. Essas pessoas ligam para médicos. Dr. Hortos não é oncologista. Ele é especialista em criogenia. Dois dias antes dele chegar, ela fez dez fundos de investimentos em Cook Island. Todos com a mesma quantia em dinheiro, 24.2 milhões de dólares. O teor dos investimentos está selado, mas sabemos que todos têm o mesmo executor, Petros Demetrios. Ele é cidadão grego e amigo de longa data. Demetrios dirige sete das maiores empresas dela. A maioria de turismo, hotéis e transporte. Três dias depois do desaparecimento, um desses fundos transferiu um milhão de dólares para uma empresa na Suíça conhecida como Horizonte Infinito. Essa empresa então transferiu um milhão para uma empresa em Hong Kong chamada Infinito. A Infinito tem feito pagamentos para apenas uma pessoa desde que foi fundada há um ano. Hortos. E cadê o crime? Os fundos também têm feito pagamentos para uma fábrica em La Paz, México. Ortos está na folha de pagamento? Não. Seus 90 segundos acabaram, detetive. Uh. Ah... Essa foi péssimo. Ah. Eu tenho pessoas. Tem pessoas? O que você Peraí, quer dizer com Você é o meu leco, por acaso? É, que, que bom tem que pessoas. tem pessoas. Por que não vai conversar, conversar com, com elas? Por aí... que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Lani, deixa eu ver se eu entendi. Se minha irmã fizer 40 anos antes de ser declarada morta, eu não recebo nada? Tecnicamente sim, é assim que funciona. <risos> Mas é por isso que vai me contratar. Vamos começar com 250 mil da sua água santa como garantia. 10% do patrimônio. Olha só essa! Olha isso! Olha! Quando for transferido, para o seu nome, é claro. É disso que eu estou falando. Consigo uma audiência? Considere feito. Você deve ser pai. Escritório da Promotoria de Justiça, Los Angeles. Aaron Rosdale terminou o depoimento antes do prazo. E agora? Uma entrevista com Elia Sobre o caso Stanton? Não. Seu caso preferido. Você. O Elia Sam quer fazer uma entrevista comigo? É, parece que algumas pessoas acham que você deve ser o novo promotor. Hum. Eu não quero falar com o um repórter hoje. Acho que vai querer falar com essa repórter. E por que você acha isso? Ela é inteligente, bonita e é lida por 16 milhões de leitores. Não, não, não, não. não. Você não tem um encontro desde que eu comecei a trabalhar aqui. O que você chama de encontro? Ela chega às três da tarde. Está despedida. Olha que graça. Tem leggings. <risos> leggings para bebê? <risos> Então hoje você vai fazer a sua primeira entrevista e nem vai me contar com quem é? Hum. Ah, é só um advogado que quer ser promotor. Não é Aaron Rosdale? É. Ele é tipo o Uno dos advogados. Ele conseguiria prender o Papai Noel por arrombamento e invasão. Ah, qual é? Ele não é tão bom assim. É? Pesquisou alguma coisa sobre ele? Tem uma média de 98% de condenações. A maior de qualquer advogado na história do município de Los Angeles. E desde que ele entrou na procuradoria, a taxa de criminalidade diminuiu em 40% e o número de homicídios está três vezes menor que antes dele chegar. Futuro astro do rock. <risos> e a taxa de diversão caiu para zero. Toda a história tem dois lados. Olha... Tudo o que precisa saber é que o pai dele foi candidato a governador há uns 10 anos e perdeu. E desde então, ele e a mamãezinha têm tentado colocar o Júnior no lugar que o papai não conseguiu. Além disso, é um gato. Como assim? Alice, já passamos por isso antes, amiga. Olha só, aquilo foi uma exceção. Eu sou profissional. <risos> Deus te ajude. O que é? Seus críticos dizem que você é um advogado muito agressivo. Caramba, vamos lá. De fato, os criminosos que você condena recebem uma pena 25% mais longa... do que outros criminosos com acusações similares. Como responde a isso? Isso depende da sua perspectiva. Está do lado do criminoso ou da vítima? Eu estou com a vítima. Você pediu e conseguiu prisão perpétua para Vitor Ramírez... por ter roubado 150 dólares. O senhor Ramírez roubou 150 dólares. Ele também espancou e torturou Alfonso e Maria Blanco de 80 anos na casa deles. Nós, como sociedade, temos que fazer uma escolha. Vamos tolerar esse tipo de lixo ou vamos mandar uma mensagem? Vitor Ramires recebeu essa mensagem. E o povo de Los Angeles está melhor assim. E quanto à senhora Ramires e os filhos? O senhor Ramires fez uma escolha. Os filhos vão ter que fazer o mesmo. Uma escolha errada? Sem segunda chance. Depende da escolha. Gostou dela? Vem, senta aí. Se Doce Rosas chegarem nesse endereço antes dela chegar. Vou levar você e Roger para jantar. <risos> Gostou muito dela. Compre as flores. Uma dúzia de rosas? Bem-vinda à política. Eu achei tão fofo. A Cênico também é. <risos> Oi, bebê. Não vai ligar para ele, né? Eu já liguei. Ah. Alice. Oh, Oi. Oi? Isso não é um jogo. Ah. Deve ser ele. Ai, não fica brava, por favor. Eu tenho que atender. Então, você deve achar mesmo que eu vou falar mal de você. Eu não me importo com o que vai falar. Eu só quero que saia comigo. Não saia com ele. Não posso sair com você até a reportagem ser publicada. E quando vai ser? Na quarta. Tá bom. Que tal quinta-noite? Tá. Quinta-noite tá ótimo. Fechado. Ah, para. Você tá sendo ridícula. Ele é legal. Seis meses depois. Eu não perdi por isso, sabe? Eu não acordei um dia e disse... Eu vou sair e ter um caso. Natalie nunca me entendeu. Esse lugar pode ser a terra do esquecimento onde você vai para esquecer ou para ser esquecido. O problema é que, apesar de poder ser esquecido, jamais esquecerá. Eu não queria um bebê. Me faz um favor. Assina isso. É para esposa ou namorada? Volta para sua família. Você poderia ter assinado. É. Eu poderia ter feito muita coisa. E mesmo assim, não fez. Por que isso? Não, não sei. Ficar sozinho é bom quando estamos feridos íntima, uma que você não quer dividir ou mesmo expor. Peça ajuda. Se não pedirmos, ficaremos perdidos em nossa própria loucura. Parece cansado. Dormir é importante. Nos mantém focado. Você não é real. Está tomando quanto disso? Você é uma manifestação do meu subconsciente que se transformou em alucinação. Eu sou muito pior do que isso. México. Está um pouco longe da nossa jurisdição, não acha? Está tudo bem aqui. O iate está no nome dela e ele mora lá. Pelo registro telefônico, nunca se falaram até um mês antes do sumiço. Agora ele mora no iate dela. Ela não está morta. Então, está congelada. Isso não é homicídio? Olha, se provarmos que Hortus está tirando dinheiro de uma das empresas Vita, então temos uma conspiração para fraude. Pegamos Hortus, encontramos Angélica. Isso é coisa grande. Só precisamos de um mandado de busca. Vamos falar com a promotoria. Se tem todo esse dinheiro envolvido, é uma conspiração. Vamos dar uma olhada no irmão. Ele tem um motivo. Você é o chefe. Até que se torne promotor, então vai ser importante demais para nós. Espera sentada. Você tem meu voto. Elizabeth, você é muito boa para mim. Tem uma coisa. Olha, Me conta depois que hoje é o aniversário dos meus pais e eu tenho que pegar a Alice a sete. É sobre a Alice. Olha só. Não me conta. Seu destino é ser o promotor. E você sabe. Depois disso, o prefeito e então o governador. Depois disso, quem sabe? A única coisa que pode te impedir de chegar onde você quer... é um escândalo. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não fiz nada. Se você tiver esqueletos no seu armário... garanta que os ossos são seus. Sinto muito. notícias dessa vez. Eu tô grávida. É, eu não queria um bebê. Desculpa o atraso. Hoje foi uma loucura no trabalho. Nossa, você tão tá um gato. O que foi? Olha só. Vamos entrar. Não, é o aniversário dos seus pais. A gente vai chegar tarde na festa. Não. Eu nunca entrei na sua casa. Nenhuma vez. Isso para você. Se é tão importante, a gente vai se atrasar. Você ter uma filha e você nunca ter me contado é Alice. É muito importante sim. Entra no carro. Entra no carro Eu consigo deixar de pensar que ela ainda ama ele. Spencer não era homem para ela. Ele era um objeto. Uma imagem pendurada na parede. E adorada. O que mais incomoda você? Ela ter adorado ele? Ou ela não te adorar? Eu não sei. está em casa como você passou pelo portão seu pai me deu o código filha já chega tá bom vamos conversar no estúdio sua filha é encantadora eu sei é uma ótima foto do seu filho Senhor e senhora Evans, o filho de vocês sofreu um grave traumatismo craniano por causa do acidente. Lembra-te do dia de sábado. Nós fizemos de tudo para impedir a hemorragia no cérebro, mas o inchaço está em um nível muito perigoso. Vida nos aproxima do passado. Na velocidade da luz. Os anos passam num piscar de olhos. Mas em um determinado momento... O tempo fica completamente imóvel. Tenho que voltar para a cirurgia. Obrigado. Você está... Imerso no sentimento mais doloroso da vida... ...o remorso. <risos> Tenho que te dizer isso. Seu filho... ...é melhor do que o pai. Aí, pai, tá faltando alguma coisa nessa parte do solo? Uh, não, não, não, tá bom, vai em frente. Tá bom, então que tal vir aqui tocar com a gente? Não, podem continuar, Vai em frente. Ah, qual é? Mostra pra gente como os velhos fazem. Eu estou muito ocupado, já disse, continuem. Eu toco com vocês na próxima. Tá bom, valeu, pai. Nem sempre ele vai dar importância para o que você pensa. Sabe disso, não é? Os judeus têm uma palavra chamada Shabbat. A ideia é que... Me disseram que você é o cara, e pelo dinheiro que eu estou te pagando... é melhor ser o cara. Trevor, o que posso fazer para o milagre acontecer para você? Estava vendo as coisas dele. Encontrei esse material bruto. Foi a última música dele. É muito boa. É, sim. Isso é muito bom. É sucesso. Eu queria te contar... Para que você quer conversar? Hã? Pra que conversar? 35 anos atrás... Meus pais estavam no altar... De uma igrejinha... Em Monte Betel, Texas. Honra teu pai e tua mãe. E foi lá que... Eles ouviram essas palavras. O amor é paciente. O amor é gentil. Não é invejoso. Arrogante. Ou rude. Então estão brigando. Não é o que foi dito. É o que não foi. Estou curioso. Como... ela poderia dizer alguma coisa que... mudaria o passado dela? Ela não pode. Não busca o seu próprio... interesse. Não se irrita... e não suspeita do mal. Apesar... Da minha irmã, Eva, nunca ter visto desse jeito. É mais fácil amar algumas pessoas do que outras. É justo. Isso mesmo, é justo. Ai. Não se alegra com a injustiça. Mas se alegra quando a verdade aparece. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Tem sempre esperança. E suporta todas as circunstâncias Vocês conseguiram. Vocês viveram cada palavra. Parabéns, eu amo vocês. Saúde. saúde, saúde. Obrigada, filho. Você ficou encarando ela a noite toda e não disse uma palavra. Dave, você não entenderia. Aaron, eu sou divorciada. Acredite. Eu vou entender. Não dessa vez. Meu único arrependimento foi não ter dado outra chance ao Scott. Ele me magoou e eu acabei com tudo. Foi isso. Ele mereceu. Talvez. Mas eu nunca vou comemorar 35 anos de casamento, né? O que seu pai faria se estivesse no seu lugar com sua mãe? Alice não é minha mãe. Não. Mas sua mãe também errou. E seu pai... A perdoo? Isso é diferente. Como? Porque é com você? Algumas pessoas não têm a liberdade de perdoar. Liberdade? Então você é um escravo? Eu tenho um dever com o povo que sirvo. Certo. O político, o advogado. Você não pode amar-se baseando na lei. O que esse médico fez para que tenha que responder à justiça? Ele é um assassino. Então vai prendê-lo, não é? Com certeza. E se ele resistir? Vai matá-lo? Sem hesitar. então? Mais cedo ou mais tarde. Vou prender todos os criminosos que merecem. Não matarás. Juiz, júri e Carrasco. Todos em um. E daí se o irmão ficar com dinheiro? O pai não devia ter tirado ele do testamento em primeiro lugar. Esse negócio está ficando muito sujo. Eu acho... E devemos esquecer isso e prender criminosos de verdade. Eu não posso. Não, não pode, né? E por que não? Porque eles acham que estão certos. Certos? Ou isso é porque você acha... que Hortus... Matou sua esposa. Qual é, Jake? Como posso mandar detetives para a rua sem saber nada sobre eles? Ela fazia pós-graduação. Ofereceram mil dólares para ela participar de uma experiência... com o doutor Richard Arthurs. Ele disse para ela que era uma experiência com anestesia criogênica... Usando o congelamento do tecido para ajudar na cirurgia. Disse que só congelaria um pedaço do braço e a traria de volta. Dinheiro fácil. Ela disse... A gente não pôde pagar uma lua de mel. Agora podemos. E nunca mais a vi. Eu lamento. Ele apagou os registros, mas sei que ele matou ela. Quando se arquiteta uma vingança, a pessoa primeiro deve cavar duas sepulturas. Uma para a vítima. Mas a outra é para o coração dela. Marina Del Rey, Califórnia. Toda essa genialidade dentro da sua cabeça... E você ainda não sabe o que fazer... Ou talvez saiba... É isso, não é? Essa... profunda agitação na sua alma... Sabe que tem que fazer uma escolha... Você... Ou eu... Se quer que te deixem em paz vai ter que parar de pegar o dinheiro Você vai ter que me matar Indústria Química Vita, La Paz, México. Olha para mim. Estão infeliz. Acabe com meu sofrimento. Fique livre. Pode ir Para o seu iate Ele está morto E agora? Como se sente quando menciona o nome Spencer? Spencer é passado De certa forma Eu entendo agora que ele tinha a vida dele e eu tenho que ter a minha Para poder começar uma coisa Você tem que terminar outra Mas eu juro para você que já fiz isso Não você tem negócios inacabados. Acho que está pronta para um cara a cara. Não. Não, eu não quero ver ele nunca mais. Ele não. Ela. Vamos indo, tá bom? Tá bom. Legal. Não adulterarás. Não tenho nada para falar com ela. Quem é seu futuro? Eu quero que seja com o Alron. E quem é seu passado? Spencer. Tá bom. Não pode ter um futuro a menos que enterre o passado. Eu disse que já fiz isso. O que começou com um homem e uma mulher se tornou uma onda por toda essa cidade. Uma esposa traída tornou-se insensível, uma filha abandonada, um namorado. Descobriu um passado que o feriu tanto que ele busca conforto em seu poder. O que você quer que eu faça então? Se você quer paz, você tem que criá-la. Dois anos atrás eu tive câncer. Alice acordou? Spencer foi meu médico. Ele me apoiou. Desde quando da consulta no almoço? O que, que houve? Ele ficou comigo o tempo todo. Está curada do câncer. Naquele momento, ele não era só um homem. Você conseguiu. Com certeza não era um homem casado. Ele era o meu herói. O homem que salvou minha vida. Não se tratava de tirar o que ele tinha. Eu queria um pedacinho desse homem pra mim. Mesmo que só por um momento. Eu não sei o que dizia. As coisas saíram do controle. Mas de repente, tudo parou. Eu tenho que contar tudo para ela. O que ela merece? Tudo. Como se sente? Vazia. Sempre nos sentimos vazios... quando colocamos tudo para fora. Pecado... é uma palavra usada no tiro com arco. Quer dizer, errar... O alvo. Todos nós erramos. Esse não é o problema. Qual é, então? O que fazemos com nossa próxima chance? Não erre de novo. Ela teve um caso. Antes de te conhecer. As pessoas não podem mudar? Eu não disse isso. Não, mas quis dizer. Porque você é perfeito. Né? Ela não é. Então, não serve. O que você quer que eu faça, Eve? Desista de tudo que eu tenho? para ficar com ela? como uma mulher? Se você a ama, sim. Tá bom. Aaron, quando eu me casei com o Scott... Não me casei com um homem, casei com um currículo. E depois de dez anos e dois filhos, o currículo não era o bastante. Não se pode viver a vida de outra pessoa e correr atrás do título dos outros, Aaron. Você tem que viver a sua vida. É isso Cara, o que é que você tem hoje, hein? Tá possuído, hein? Bom jogo. É. Não é um bom mentiroso pra um político, sabia? É bom te ver fora daquele bar. Olha. Eu não sei o que fazer com ela. Olha só, tem muita mulher por aí. E que eu saiba, só um promotor. Um. Eu sei, eu sei... Mas tem Ei. Mais... Ei. Me escuta. Você está esperando a vida toda por esse momento. Não precisa de mais bagagem. Você não acaba como eu. Do que estavam falando? Essa música. É incrível. Não roubarás. Imagine o barulho que o público vai fazer quando você tocá-la. Pouco antes de terminar a apresentação, você vai para o piano e vai contar uma história sobre o jovem Will. Essa foto vai aparecer no fundo, no telão. E então... Então... Você vai tocar a música que escreveu em memória dele. É a sua grande ideia? Quer que eu roube a música do meu filho? Roubar é uma palavra tão subjetiva. É uma palavra muito dura. Para ser totalmente honesto, seu último álbum foi um fiasco. Na sua turnê, você nem conseguiu encher um clube, enquanto a dele lotava um estádio. Você não tem um single em primeiro lugar, Há 18 anos. Lance, se você acha que pode fazer acontecer, eu posso fazer o Sol nascer no oeste. <risos> então. O que me diz? Quer saber? Vá em frente. Boa escolha. É, eu falei para ele usar a música do filho morto para promover a carreira dele. E não, não sinto nenhum remorso por isso. Então não está roubando. Eu estou realizando o maior sonho de Trevor Evans. Está me dizendo que o filho dele não ia querer isso? Não está sendo honesto comigo. Eu sou a pessoa mais honesta que você conhece. Eu sou a única pessoa que está disposta a admitir o que o resto do mundo nunca faria. Eu estou nessa por mim. Mas a que custo? Olha só. Nem sempre colhemos o que plantamos. Acredite. Se fosse assim, meu pai não ganharia bilhões. Você não sabe. Se você estava em algum lugar deste planeta há seis meses, ouviu sobre a trágica morte de Will Evans na Estrada 10 logo após sua primeira grande turnê. Uma história incrivelmente triste. Então, hoje... O pai de Will, a lenda do rock, Trevor Evans, está aqui para falar sobre isso e lançar seu novo single, All In On. Ele dedicou para o seu filho Will. Eu já ouvi, é incrível. Então vamos receber Trevor Evans. Só. Olha, é o Lance. Ele conseguiu. Eu pensei que tivesse ficado preso no trânsito. Já estava na hora. Vai, querida, sai. Eu tenho que falar de negócios. Vai, vai, anda. Vai. Anda, antes de você ir, vem aqui um segundo. Vem, abaixa aqui. Abaixa. Tá bom, pode ir. E aí? Recebi sua mensagem. Me conta a boa notícia. Quer protetor solar? Não precisa. Você está meio branquinho, não quer não? Fica calmo, cara. Temos uma audiência. Era isso que eu queria ouvir. <risos> eu sei que era isso que eu queria ouvir. Ah... Está fechado. O escritório do promotor tem que fazer uma investigação. Então Não os podia ter, ter falado caso, por telefone. telefone. Por telefone? Ah... Toma. Valeu, querido. Obrigado. Pode ir embora. Estamos tentando terminar uns negócios aqui. Nem uma traga isso também. Nem os Tá bom. Não levantarás falso testemunho. Essas audiências são delicadas o importante é controlar os riscos. Escuta um instante. O oncologista da Angélica se chama Spencer Hamilton, tá bom? O depoimento dele vai ser vital sobre o estado mental da sua irmã na época em que ela desapareceu. Então, se... Se ele depuser que ela... Era suicida... Bom, isso... faria <risos> uma diferença significativa. É. É. <risos> é. Isso foi muito útil. Eu fico feliz, Lance, que tenha sido útil. Vamos beber. Oh, querida! Precisamos de uma outra bebida aqui. Ela está chateada. Amor, Desculpa. Eu sinto muito. Por favor, volta. Nunca é fácil fugir do nosso passado, doutor A verdade é que estamos todos fugindo Mas hoje é o dia em que você foi apanhado Nesse momento Está sentindo uma corrente elétrica correndo pela sua coluna o choque e a culpa como é que ele sabe o que, é que eu devo fazer nada disso importa agora tudo que importa agora é se quer que todos que você conhece saibam que você teve um filho com uma paciente e depois o abandonou ou se vai deixar esse segredo continuar assim para sempre o que quer que eu faça deponha o quê? Que minha irmã queria morrer. Por que se importa? Você tem problemas maiores do que esse, não é, doutor? Vejo você no tribunal. Não importa o que ele disse. Não importa o que ele te ofereceu. Perjúrio é crime. Processado. Ele comprou o um médico. Como sabe? Tinha que ver a cara dele. Seja lá o que tiveram dele, é bom. Então o médico está fora. Ele disse que. Vita estava deprimida por causa do câncer terminal, que deve ter ido a um lugar exótico e cometeu suicídio ou morreu de câncer sozinha. E se estiver dizendo a verdade? Ele não está. Está disposto a apostar sua carreira nisso? Ela está no México. Você sabe e eu sei disso. E foi ela que escolheu, Jake. E nunca vamos poder fazer nada quanto a isso. Você coagiu um homem a mentir sob juramento. Eu convenci um mentiroso a contar mais mentiras. Oi, Lance. O detetive não é mentiroso. O detetive Russell não tem perspectiva. Um milhão de dólares. Vai atrair muita atenção de uma vez só. Mas depois de alguns anos... Você vai receber tudo. Estou nem aí para o seu dinheiro. Ah, Falta de educação. Quem vai receber o dinheiro se não ficar comigo? Hum? Ninguém. É isso que você quer? Perder a esposa? Isso mudou você, não foi? Porque alguma coisa tem que fazer sentido, não é? As coisas não podem ser tão ao acaso e aí alguém como eu tem tudo enquanto alguém como você tem que sofrer tanto. Alguma coisa tem que equilibrar isso, não é? É justiça. Estou errado? Sente-se bem e fazer isso por ela, não é? Isso é sobre ela. É sobre você. Não, não sei eu que estou morto. Não. Mas se continuar com isso, estará. Sabia que meu pai me tirou do testamento dele? Meu pai era abusivo. De todas as formas possíveis. Aí eu decidi dar um basta, mas a Angélica. Não. Não sou psicólogo. Você casou de novo? Não. Um milhão de dólares. Eu fico com meu dinheiro e você ganha uma vida nova. Como sabe sobre minha esposa? pensar nela, o quadro em que ela estava trabalhando, eu nunca consegui tirar de lá, as roupas dela ainda estão no armário, exatamente onde ela deixou, ela ainda está lá, ela ainda está lá. O problema é que você também. Deus me ajuda. Valeu, Divirta-se. A nova turnê faz um bom tempo muito tempo. Vai levar com você? Não, estou bem. É mesmo? Então me fala... De noite, quando você fica sozinho naquele... enorme quarto de hotel... e a adrenalina dos gritos do público já desapareceu... A verdade é como água. Lava a sujeira. E a imundície das mentiras e decepções. Mas não podemos viver só de água. Paz é o que nos sustenta como uma refeição quente. Everett fazia parte disso. Mentiram para você. E você foi enganado. A verdade vai limpar isso. Mas, Jay... Você tem que encontrar paz. E nessa absolvição você será curado. Tem 90 segundos. Isso é um pouco dramático, não acha? Podia pedir transferência. Então, por que não me disse? Por que você ainda tem que entender... a diferença entre o que é legal... E o que é justiça? Isso não é justiça. É mesmo? Para Lance foi. Ele recebeu o que merecia há muito tempo. Ele te ofereceu um bom acordo. Deveria ter aceitado. Você avisou a depois ao Lance. Então sabotou o meu depoimento depois que eu saí, não foi? Você. O que você queria? Absolução. Soube que o partido quer te indicar para a Procuradoria. Parabéns. Obrigado. O que... Alice acha de tudo isso. Eu não sei. Entendi. E por que não? Complicado. Se pergunta por que não está feliz quando uma pedra cai em um lago não é uma ação é o início de milhares de ondulações uma simples ação criando uma onda que pode afogar essa cidade inteira o que quer que eu faça faça a coisa certa Sai do carro. que isso é definitivo. Isso não pode desfazer o que foi feito. Pegue o telefone, Jake. Atenda o telefone, Jake. Atenda o telefone. Jake. Jake, atenda o telefone. Atenda o telefone, Jake. Charlie Lewis Oi, aqui é Charlie Lewis Temos um programa especial hoje Vamos receber a lenda do rock Trevor Evans Que está aqui para nos contar a história exclusiva De que ele não escreveu a música de sucesso One and on. Fique e descubra quem foi Essa é uma boa pergunta Por que alguém faz algo Sabendo que vai se arrepender eu, Quando fiz isso eu estava Muito e agora? confuso, deprimido Esse não é o fim não está nem perto. Mas quando você lançou a música no meu programa alguns meses, a emoção era real. Você não estava fingindo. É, quer saber, havia emoção. Isso era algo muito pessoal. Sabe, nunca termina é verdade, de verdade. Mas o que me assombrou Isso é muito foi a mentira. Se trata de emoções, me senti, segundas chances. Me senti, me senti... Olha só, querida, espera um pouquinho, eu já estou indo. Aquelas palavras não eram minhas e eu sabia disso. Eu acabei enganando todo mundo. On and On é uma bela música. A investigação está encerrada. Você está livre, Limpo? Ficha limpa. Quanto tempo você foi casado? Sete meses. Sete meses. O que é isso? Quando as coisas acontecem com você... quando as pessoas fazem coisas para você... Você olha para trás e se pergunta como se livraram disso. Hoje, consegui justiça pelo que meu pai fez. Mas não estou em paz. O que é que tem na bolsa, Lance? Respostas. Eu encontrei isso na casa da minha irmã. Parece que... Angélica chantageou Hortos com os detalhes da morte da sua esposa. Achei que ia querer saber o que aconteceu... de uma vez por todas. se perguntar, detetive. Se amanhã será o dia em que tudo vai mudar. Isso é absorção. Oi, gente, tenho que dizer isso. As pessoas atacaram Rosdale com tudo que tinham, mas absolutamente nada funcionou. Eles tentaram atacar com a falta de prisões, no caso Vita. Culparam ele por suas sentenças pesadas. Chamaram ele de filhinho de papai animado. Até criticaram suas namoradas. Mas o que esses palhaços não entendem é que Aaron hostel é exatamente o que os eleitores querem. O único erro que ele cometeu na campanha inteira é que deveria ter pulado a promotoria e ter concorrido para ser governador. Seu destino é ser promotor. Depois disso, prefeito. Depois, governador. Você esperou a vida inteira por esse momento. Quero papel tesoura! Quero papel tesoura! Quero papel tesoura! Aaron, vem aqui, filho. Eu quero que conheça o futuro governador da Califórnia. Meu filho Aaron. Trazer em conhecer. Aaron, eu tô indo almoçar. Tá, tá, pode ir. Ah, escuta, o Sam quer um comentário sobre o cara da Água Deus ter recebido a herança. O Sam? É. Não eu... posso falar com ela. Não, a Alice saiu. Ela tá se mudando para Chicago. É um cara novo. Os meus pais estão em Chicago. Eu tenho que pensar na minha filha. É meu dever dar uma vida digna a ela. Alice, eu sinto muito. Aaron, você não Alice, tem eu esse sinto direito. Muito. Eu sinto muito. Durante toda a minha vida, eu quis ser Chicago, Alice. Você querendo ou não. Eu já sei, pode fechar. E você guarda esse anel. Tá bom. Tá. Mas não muito longe, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que é melhor você arrumar um carrinho. Porque o nosso já está indo para Chicago. Tá. Mas não vamos apressar as coisas. Bom... É. Nós vamos nos casar. É. Vocês vão. Por que me ajudou? Porque me pediu ajuda. E quem é você?